Olá, vocês que nos acompanham no Rio Ma Mix, Momento Unimed. Hoje a nossa conversa é com o Dr. Linco, ele é neuropediatra e vamos conversar sobre o autismo, a síndrome do autismo. Abril é o mês destinado à conscientização do autismo. Dr. Linco, profissional da área, conta para nós o que é o autismo. Doutor seja bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade de conversar com vocês. É muito bom estar aqui de volta e o autismo sempre é um tema muito importante de ser discutido por causa da, da prevalência, né, de uma situação que pode prejudicar bastante a vida de qualquer indivíduo e que se de repente a gente não se conscientiza sobre isso, com certeza o déficit se torna cada vez maior e respondendo a sua pergunta né, sobre o que é o autismo, é uma condição onde a pessoa tem é, uma forma de desenvolvimento diferente e isso causa prejuízos na linguagem da pessoa, no desenvolvimento de socialização da pessoa e tem alguns padrões comportamentais diferentes da população em geral. Para o diagnóstico de autismo, a gente é, não se baseia numa situação isolada, né? é um conjunto de sintomas, onde de repente um sintoma ou dois podem acontecer em pessoas sem ser o, o nome, transtorno do espectro autista. Então, quando desde pequena a criança já começa a ter prejuízos no, no linguajar, você percebe que a criança chega ali com um ano e meio e praticamente não tem ainda desenvolvido é, uma palavra específica para chamar o pai, para chamar a mãe. Quando a gente percebe que perto dos dois anos de idade, a criança ainda tem muita dificuldade para expressar em palavras aquilo que ele quer e também junto disso a gente vê que a criança é um pouco mais restrita nos seus interesses, não se socializa tanto com outras crianças, a gente tem que ter um olhar um pouquinho mais analítico, mais crítico para saber se está tudo bem no desenvolvimento dessa criança. E a partir daí a gente pode detectar o transtorno do espectro autista e detecção precoce é uma coisa fundamental. Porque quanto antes a gente começa a intervir com essa criança, quanto antes a gente treina essas habilidades que estão em deficiência, melhora o resultado final. Esse, essa síndrome está aumentando? O autismo está aumentando? Então, isso é o que diz as pesquisas para a gente. Né? É, lá nos Estados Unidos, eles fazem muita é, análise da incidência do autismo. Só para você ter uma ideia, em 2005 contando ali a incidência do autismo, foi encontrado um caso para cada 150 pessoas. Aí você pula ali 12 anos para frente, né? em 2017, 2018, na verdade, em vez de um para 150, já estavam falando de um para cada 59. Uma pessoa em cada 59 com transtorno do espectro autista. Isso dá 1,7% da população, é muita coisa. E eles já fizeram uma nova contagem lá nos Estados Unidos no fim do ano passado. Então no fim de 2021, a incidência já tinha pulado para 1 a cada 44. Se você for pensar 1 a cada 44, coloca isso dentro de uma escola, a cada uma ou duas salas de aula, você vai ter, que ter você, você tem uma criança com um transtorno de espectro autista é, em graus variados. É lógico, a gente vai ter pessoas que têm um diagnóstico muito evidente, que você vê que tem uma dificuldade muito grande da socialização, uma linguagem prejudicada, que se irrita com situações do cotidiano que são perfeitamente toleradas por outras pessoas. Mas você vai ter casos muito sutis, onde a criança passa como uma criança só um pouquinho problemática. Esse aqui é um pouquinho diferente, mas que dentro dessa diversidade de apresentações, todas elas têm a condição do transtorno do espectro autista, e todas elas têm que ter um atendimento diferenciado na sala de aula. Então, a capacitação de professores, de educadores, é uma coisa fundamental dentro do transtorno do espectro autista. A gente tem uma lei nacional que está em vigor desde 2012, que fala que a pessoa diagnosticada com transtorno do espectro autista tem o direito a ter um segundo professor em sala de aula. Isso é uma coisa um pouco difícil de acontecer quando a gente tem uma incidência tão grande de um para cada 44 então além de ter o segundo professor é importante que a gente tenha esse treinamento da equipe técnica da escola é importante que a gente tenha até um treinamento para as pessoas que convivem com essa criança dentro de casa hoje é, nós temos várias formas de de, de procurar esse treinamento através da internet mesmo, sabe? É, a divulgação está cada vez maior sobre o transtorno do espectro autista e é lógico, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado onde a gente procura nossas fontes, a gente tem um, uma pessoa bastante é, preparada sobre falar isso, até sem fazer merchandising nenhum, uma das profissionais que tem uma qualidade técnica excelente é uma profissional, é, uma psicóloga chamada Maíra Gaiato, é fácil de encontrar é, material sobre ela na internet e ela oferece alguns cursos, tanto de capacitação para professores quanto de caça, capacitação para pais, que faz com que a pessoa entenda melhor como lidar com a criança que tem essas necessidades especiais. Doutor, e a sociedade, o dia a dia, o próprio leigo, como é que esse, esse pessoal, com esses avanços, essas conscientizações, como é que a sociedade está entendendo essa síndrome de autismo? Olha, graças a Deus a gente está vendo que muita gente está entendendo melhor e compreendendo que são pessoas que precisam de ser incluídas na sociedade, sabe? Quando a gente fala assim, é a criança que precisa de necessidades especiais, você não vai fazer isso separado do resto da população. A gente tem que fazer com que, dentro de um contexto natural do dia a dia, essa pessoa se sinta confortável, que de repente se tem, pelo sintoma do autismo que a gente tem lá de incômodos sensoriais, o autista muitas vezes apresenta incômodos com barulhos que são naturais de um ambiente ou incômodos com uma sensação de toque na pele. Então, a população, ela pode entender que se uma pessoa, de repente, tem um incômodo sensorial com aquilo que está acontecendo, vamos deixar ela num lugar mais acolhedor, sabe? Olha, essa pessoa aqui, ela fica aqui nesse ambiente, mas daqui a pouco ela precisa de um tempinho para para esvaziar um pouquinho, sabe, para se desestressar, deixa ela ficar ali. E a gente está tendo bastante acolhimento. Também tem o outro lado, sabe, que com essa divulgação grande, muitas vezes as pessoas pensam, poxa, isso aqui é uma coisa que vai atrapalhar muito se acontecer é, aqui com meu filho e tal, e às vezes acontece da pessoa pensar assim, olha, eu sei que esse meu afilhado, esse meu sobrinho aqui, ele tem um atraso de linguagem, mas cada criança tem seu tempo. Eu diria para você que essa frase, cada criança tem o, seu, tem o seu tempo, é extremamente prejudicial, porque com isso, muitas vezes se justifica uma criança que está com um baita de um atraso no seu desenvolvimento e fala, não, isso vai acontecer naturalmente daqui a pouco, não, vamos esperar um pouquinho mais. Só que a gente vai parar de falar isso, só quando a gente parar e falar, poxa vida, agora... Já é tarde. Eu já devia ter visto isso quando ele tinha dois anos de idade e agora está aí com seis anos e as deficiências se intensificaram. Então, nós temos essas duas parcelas da população, uma que acolhe mais e busca o tratamento de forma precoce e outra que acaba deixando um pouquinho a desejar e é essas que a gente quer conscientizar. Que quando se tem uma suspeita do transtorno espectro autista, não precisa ter uma situação já confirmada. É importante que a gente já vá atrás da área de deficiência da criança. Se é uma criança que está com dificuldade na fala, procurar uma avaliação de uma fonoaudióloga independente do nome da condição que vai se encontrar. Se é uma criança que tem uma dificuldade num comportamento, numa irritabilidade, quando não é esperado ficar irritado, buscar um atendimento psicológico. Buscar um atendimento de uma terapia ocupacional quando é uma criança que tem esses incômodos com sensações de tato, incômodos com alimentos que normalmente fazem parte do nosso cotidiano e dificuldades de desenvolvimento de habilidades no dia a dia, de organização. Tudo isso através fono, da fonoaudiologia, da terapia ocupacional, da psicologia, a gente consegue melhorar a criança. Doutor, e essas fases do ser humano, o autista, como é que é as fases dele vai se tornando adulto? O diagnóstico de autismo não é uma coisa que se cura. Então, é importante a gente entender que em todas as fases do ser humano, o diagnóstico está ali. Mas quando a gente tem essa intervenção bastante precoce, você consegue melhorar essa área de deficiência da criança. Então, é esperado que as, os incômodos sensoriais diminuam, que a dificuldade na linguagem, que o entendimento daquela regra social, tudo isso vai diminuindo. Como não é um diagnóstico que se cura, às vezes, aquela pessoa que já passou por todo o treinamento da terapia, vai chegar na vida adulta com um pouquinho de necessidade de você ainda dar um toque. Ó, oh, isso aqui que você fez, na verdade, a gente devia fazer assim, em vez de fazer aquilo, sabe? O pessoal não vai entender muito bem. Olha, é, isso aqui que eles estavam falando ali é uma brincadeira, uma linguagem figurada, não precisa levar tudo ao pé da letra. Mas, mesmo assim, a gente permanece com, com o diagnóstico né? e as... E as deficiências vão cada vez diminuindo. Sabe que dentro desse dessa situação que você falou, né, de permanecer durante toda a vida com, com essa condição, é, às vezes eu encontro no meu consultório crianças que têm o diagnóstico de transtorno de espectro autista e que quando os pais vão ler sobre os critérios para diagnosticar, eles começam a se perguntar, meu Deus do céu, eu acho que eu tenho autismo, porque eu também me incomodo com aquele barulhinho ali. Meu Deus, mas só que fica pegando as etiquetas aqui, o elástico da, da cintura, meu Deus, isso aqui me incomoda. Será que eu não tenho autismo? Sabe de uma coisa, mas Até eu já me perguntei se eu não tinha autismo, sabe? Porque um sintoma ou outro sempre acaba aparecendo na população. Agora, você tem que ver qual que é o grau de prejuízo que se causa no seu cotidiano. Qual é a quantidade de sintomas que isso aparece, Sabe? Então, é uma coisa que é sempre importante a gente estar revendo ali, né, o que, que nós, nos incomoda no dia a dia e buscar ajuda independente se é autismo ou se é uma outra condição que incomoda a parte sensorial ou uma ansiedade. No momento Unimed, com a presença do Dr. Lincoln, neuropediatra, falando sobre a síndrome do autismo, Pato e papo até rápido. Doutor, as pessoas que estão nos acompanhando ficaram com mais dúvidas. Como é que elas podem proceder para sair dessas dúvidas? Quem elas procuram? Como é que elas fazem? Qual é a dica? Olha, sendo, tendo dúvidas, procure um profissional adequado. Pode ser o pediatra do seu filho, pode ser um neurologista. Pode me procurar ali no centro de especialidades médicas. Pode abrir caixa de pergunta, Se precisar, a gente faz o possível ali para tirar dúvidas do pessoal. O importante é não levar dúvida para frente seja através de um terapeuta, seja através de, de um médico sempre busque tirar suas dúvidas e se conscientizar sobre essa condição que está cada vez mais presente no dia a dia doutor, muito obrigado eu que agradeço a oportunidade o Momento de Média fica por aqui, conversamos com o doutor Lincoln, ele neuropediata, falando sobre autismo o mês de abril que já está findando é o mês que se volta então para a conscientização sobre o autismo, que é uma síndrome e que permanece para a vida do ser humano.